Hoje, aqui no Rio de Janeiro, a gente ocupou as ruas do centro da cidade com o um Iluminaço contra as Trevas para discutir, apresentar uma nova forma de fazer política. A gente acredita que esse é o momento que a gente precisa iluminar o pensamento das pessoas, trazer informação para as pessoas porque esse impeachment, que não é legítimo, que as pessoas desconhecem as razões, precisa ser barrado no Senado Federal, precisa ser barrado nas ruas, precisa ser barrado pela mobilização popular.